No vídeo da semana passada de perguntas e respostas, vocês me falaram nos comentários que queriam que esse quadro fosse semanal. Então eu decidi fazer assim, ó. Toda vez que eu soltar um vídeo de perguntas e respostas, vocês colocam perguntas nesse vídeo. Aí eu respondo no próximo vídeo. Aí fica mais fácil de eu selecionar e mais fácil de vocês perguntarem. Então fechou? Então, bora! Meu amigo Flávio Alves... Quais seriam as séries da SEGA favoritas do público japa? E com relação a Phantasy Star, queria dizer por que pararam com a série clássica e investiram somente no online. De resto, parabéns pelo canal e sucesso. Abraços. Aproveitando o post, mande um abraço pro Feiro. Gostava muito do canal dele, pena que ele tenha dado uma parada. Mas o canal do Feiro tá pra voltar, hein? Eu acho que inclusive vai ser nessa semana aqui que eu tô postando esse vídeo. Eu acho. Flávio, a SEGA é uma empresa que tem inúmeras franquias de sucesso aqui no Japão Mas eu creio que um fenômeno mesmo da SEGA, principalmente nos arcades Porque a gente tem que lembrar que a SEGA é sinônimo de arcade aqui no Japão É Daytona USA Daytona foi uma febre tão grande Que até hoje os gabinetes dos jogos de corrida São baseados naquela máquina do Daytona USA Atualmente, a franquia da SEGA que eu mais vejo fazer sucesso em todos os lugares com propagandas e tals é a série de videogames Yakuza, que tem tanto fãs aqui no Japão como fãs no Ocidente também mas a série faz tanto sucesso aqui que tem jogos que são exclusivos do Japão Em relação ao Phantasy Star, a gente tem que lembrar uma coisa, né? Nós não somos mais o público-alvo há muito tempo, né? E esse tipo de game, MMORPG, faz muito sucesso entre a garotada, né? E os RPGs japoneses de turno, você vê que eles estão em nichos, são em jogos menores, indies e até jogos de celular. As grandes franquias, elas ficam sempre no online, simplesmente porque essa galerinha que consome, ela adora esses títulos e também esse estilo de jogo. E aí né Flavião, a gente tem que lembrar de uma coisa também né, quem comanda o mercado são os consumidores, não as empresas. Quer dizer, as empresas só fazem o que o público tá demandando. Lucas McLeod, Desculpa aí se eu errei. Só aqui para te dizer que seus vídeos são ótimos. Ô Lucas, valeu, brigadão. Às vezes você programa seu vídeo para domingo à noite, horário do Brasil, né? Só que penso que a sua estreia, aí ponho para assistir no Chromecast. Aí fica Thumbnail fazendo a sua careta na tela. Aí demora um tempo até eu me ligar que o vídeo vai estrear depois. É, risadas, né? E ele escreve em, em Hiragana aqui é omedetor. legal demais esse seu comentário lucas e eu aproveito ele para esclarecer uma coisa somente os vídeos de domingo às 8 horas da noite horário de brasília vai ser em estreia esses vídeos de domingo vão ser o mainstream do canal ou seja os vídeos que eu chamo de vídeos clássicos durante a semana vai ter vídeo aqui no canal sim mas aqueles vídeos com histórias bem editados e tals é só no domingo, 8 horas da noite Aí fica mais fácil pra você se planejar Esses vídeos de domingo, eles são mais longos Mais trabalhados, mais pesquisados E sempre com fontes Pra embasar tudo que eu falo Tudo como sempre foi aqui no canal Então, voltando a repetir Conteúdo clássico, domingo, 8 horas da noite Vídeos durante a semana são vídeos como esse aqui Ou respondendo perguntas, ou alguma curiosidade Ou algum vlog, beleza? Fechou? Valeu! Meu amigo Dan pergunta... Olá Isui, tudo bem? Tudo bem Dan, certão? Você tem alguma série que você gosta de colecionar em específico? E você compra várias versões do mesmo jogo para várias plataformas? E qual o número de jogos até agora da sua coleção? Não tem nenhuma série de jogos que eu gosto de colecionar em específico, até posso colocar Street Fighter, por exemplo, que eu tenho várias versões de Street Fighter, mas elas não são iguais, né? A de Mega Drive e Super Nintendo são diferentes, talvez a de Playstation porque seja uma coleção, né? A de Playstation 4 que saiu recentemente, mas eu não tenho nenhuma série que eu goste assim em específico que eu pegue várias versões. Quando eu pego um item eu vejo se é interessante para fazer um vídeo ou mesmo para mostrar aqui no canal que eu vou começar a fazer isso mais também aí eu conto mais ou menos a história do item eu até tenho alguns jogos aqui que está no planejamento para fazer vídeo eu te juro que vai sair algum dia de jogos iguais de sistemas diferentes Aliás, quem acompanha o canal de um tempo pra cá tem visto que eu tenho tentado fazer uns novos formatos, né? Mas sem deixar de fazer o conteúdo clássico que é domingo 8 horas da noite. Agora, em relação aos jogos que eu tenho aqui, realmente eu vou conversar pra você que eu sou meio desorganizado. Eu não tenho muita noção de quantos jogos eu tenho. Eu até tinha uma planilha que não era nem feita por mim, era feita por um grande amigo meu que tudo que eu comprava ele catalogava. Mas hoje, impossível saber principalmente porque toda semana eu vou em alguma loja ou em algum site assim e pego alguma coisa principalmente em lote quando eu vejo que está mais barato Zadir Rodrigo Gonçalves Olá Isui, primeiro parabéns pelo seu canal melhor no quesito história dos games, sensacional a minha pergunta é se a moda dos minis consoles retrô foram bem aceitas no Japão outra dúvida que eu fico muito encucado porque tantos consoles repetidos na sua coleção Abraço e tudo de bom. Os consoles minis fizeram grande sucesso aqui no Japão, principalmente por serem oficiais das empresas originais. E também por serem aparelhos novos, com saída HDMI e tals, que você pode colocar numa TV moderna. Aqui os emuladores são bem desconhecidos. O japonês em geral não sabe nem que existe um sistema em que você pode jogar os jogos antigos. É claro que alguns sabem, mas a grande maioria desconhece e para ter contato em jogar os jogos que eles jogaram na infância só com esse tipo de aparelho que a gente chama aqui de plug and play ou quando são disponibilizados nas lojas online de celular por isso que esses aparelhos mini fizeram tanto sucesso porque eles são oficiais esses aparelhos mini venderam bastante mas em contrapartida você encontra eles com facilidade nas lojas de usados então o interesse da compra existe mas muitos já foram descartados ou revendidos por isso que eles estão com facilidade nessas lojas de usados agora essa pergunta sobre itens repetidos é uma das perguntas se não talvez a pergunta mais feita em todos os vídeos do meu canal por isso que eu vou responder agora aqui porque que eu tenho tantos consoles e jogos repetidos esses jogos aqui são todos virtual Cop. esses aqui todos street fighter 2 até mesmo jogos de neo gel a gente encontra repetidos pois bem todos esses jogos são repetidos mas a grande maioria deles eu não fui atrás e eu vou explicar melhor a situação para vocês. E eu vou explicar com uma situação real. No dia 11 de fevereiro, eu comprei um lote com 75 jogos de Playstation 1. Como vocês podem ver no histórico do leilão que eu compro. Eu peguei esse lote porque eu queria o jogo Tekken 1. Eu tenho esse game, mas ele estava sem um encarte. E para eu conseguir fazer o vídeo, eu precisava. Vídeo que eu ainda não fiz ainda. Eu precisava do Tekken 1 com encarte com uma capinha. Bom, esse lote veio com vários jogos variados, inclusive um monte de cavalo, de corrida de cavalo. Esse Derby Stallion aqui, ó. Tem mais ainda por aqui. Inclusive o Tekken. Eu tinha separado aqui, mas eu gravei outro vídeo e acabei misturando tudo de novo. Mas esses aqui são alguns Tekkens que veio junto. Aí eu acho que veio uns 5 Tekken 1, uns 4 Tekken 2, uns 5 Tekken 3, um Tekken 3 até que eu vi diferente que vinha com as letras douradas. É, o Tekken 1 veio até um Best Hits Aí você me pergunta E Sui, por que você não foi na loja e pegou um Tekken? Apesar de Tekken 1 ser um jogo bem vendido E não ser difícil de achar nas lojas As duas lojas que são pertinho de casa Eu sei que não tem, porque eu já havia procurado A loja que eu sabia que tinha Ela fica mais ou menos a 30 minutos de carro Daqui de onde eu estou Aí, além do tempo que eu ia gastar Eu ia ter que gastar combustível E eu poderia chegar na loja e talvez o jogo não estaria mais lá E se o jogo tivesse lá Eu ia pagar, provavelmente de 3 a 5 dólares. Até vários jogos vieram com preço aqui, ó. Esse aqui, por exemplo, está custando 4 dólares e 80 centavos ia ser mais ou menos isso que eu ia pagar mesmo muitos desses jogos vieram com preço porque devia ser de uma loja de usados que tenha fechado ou que não estava vendendo estava encalhado lá no junk e ele se desfez lembrando que além desse valor eu tenho que pagar ainda 10% de imposto ou seja se o jogo custa 5 dólares eu tenho que pagar mais 50 centavos esqueci de falar do frete o frete foi 8 dólares então eu paguei 10 dólares no lote, mais 8 dólares de frete, totalizando 18 dólares. Se eu fosse pegar 3 jogos desse com o um imposto, ia dar mais ou menos esse valor, fora o combustível e o tempo. Lembrando que esse lote veio 75 jogos. O mesmo acontece com consoles, quando eu pego um lote específico. E na verdade eu quero um item, e esse item vem junto com todas as outras coisas que vem no lote. Um exemplo é o jogo Quack Shot. Esse jogo aqui você não encontra ele por menos de 80 dólares. Esse é um valor que sinceramente eu não pago num jogo. No entanto, eu paguei 100 dólares num lote que vinha Quack Shot, mais um monte de jogo de SEGA CD, inclusive o Final Fight veio nele, mais um SEGA CD modelo 2. Por isso que eu prefiro pegar em lotes, apesar que vem muitas outras coisas no meio. Mas acaba compensando, mas tenho que lembrar que isso não é via de regra Isso é algo que acontece de vez em quando, enquanto você está procurando Você pode ter sorte de ninguém dar lance naquele produto específico Por vários motivos, ou porque não tem dinheiro naquela hora Ou porque ninguém está interessado naquele produto naquele instante Ou porque ninguém quer os acessórios ou os jogos que vem junto daquele item E vai ser um trabalho para ele se descartar Então aí compensa mais o cara pegar um item separado por exemplo, se eu não fosse reaproveitar ou não quisesse aqueles outros itens, era muito melhor eu ter pegado o Quackshot sozinho. O leilão é complicado, porque pode ser que alguém se interesse pelo item, e aí o item se torna muito mais caro do que você imaginava. Ou pode ser que ninguém se interesse naquele dia. Aí outra pergunta que vocês sempre me fazem, que é um complemento dessa. Por que, que eu não vendo as coisas e mandam aí pro Brasil? Mandar qualquer coisa pra fora do Japão é muito caro, vocês não entendem, isso é caro demais. Fora que é preciso responder um questionário com um monte de perguntas, que eu vou falar para vocês, é um saco para responder. E muitos de vocês me perguntam por que os correios do Japão são tão caros, sempre comparando com os correios da China, que são baratinhos, né? Mas você tem que lembrar de uma coisa, a mão de obra chinesa é muito mais barata que a mão de obra japonesa, não é pela distância. Um japonês ganha muito, mas muito mais que um chinês. E esses dias aí no Brasil, com o dólar nas alturas, o frete vai ficar muito mais caro Fora que pode ser taxado aí no Brasil Tanto é que muitas empresas que faziam esse serviço de comprar o produto aqui no Japão e mandar para o Brasil Elas pararam de fazer esse serviço Essas empresas funcionam mais ou menos assim Você compra desses leilões Só tem dois aqui no Japão, então eu não vou precisar falar o nome deles Depois que você ganha o leilão, é enviado para o endereço japonês dessa empresa e essa empresa manda para o endereço brasileiro. Olha só, quando você ganha o leilão, vai ter que pagar o frete para o endereço japonês. Depois, o endereço japonês tem que pagar um frete para o endereço brasileiro. Então, você tem que pegar o lucro da empresa, dois fretes, um interno para o Japão e outro do Japão para o Brasil fora a taxação tem pessoas que fazem esse tipo de serviço e muitos de vocês me mandam mensagem dizendo que fulano cobra muito caro a hora de trabalho aqui no japão custa em média 12 dólares então eu entendo essas pessoas porque não é fácil fazer todo esse serviço fora que a pessoa vai ter que fazer a mesma coisa o produto vai ter que ser enviado para o endereço dela, ela vai ter que ir para os correios e enviar para o Brasil. E ainda tem a taxa dela. Mesmo que ela não compre nos leilões, ela vá comprar esse produto em alguma loja. Não é tão fácil assim encontrar na primeira loja que você vai. Então essa pessoa acaba gastando combustível, tempo e às vezes não encontra esse item no valor certo. E por que, que essas empresas pararam de mandar as coisas para o Brasil? Exatamente por causa dessa taxação, que é 60% do valor do produto, muitas pessoas não vão buscar o item. E aí a empresa fica no prejuízo, porque geralmente as pessoas do Brasil falam que não foram buscar o item e querem cancelar. E aí ela fica com um item que ela não vai utilizar, porque ela não é uma empresa que vende videogames, ela vende qualquer produto, ela vende um serviço para mandar para o Brasil, então é extremamente complicado, o buraco é muito mais embaixo, não é simplesmente mandar tanto que as pessoas que fazem esse serviço cobram muito caro, mas é muito caro em relação à situação que a gente está vivendo no Brasil infelizmente eu espero ter esclarecido vocês nesse assunto, mas o comentário está aberto caso vocês queiram fazer mais questões a respeito disso e vai ter, com certeza Ricardo Pires, beleza e sui? Beleza Ricardo? Nos anos 80 e 90 os arcades aqui no Brasil Eram vistos como uma influência etc Aí teve algum problema? E você teve alguma aventura em arcades e bares da vida? Risos, abraços Aqui no Japão os arcades não são marginalizados não, pelo contrário, os arcades são um ambiente familiar, você encontra pessoas de todas as idades Até porque tem máquinas para todas as idades, tem as máquinas de patinco para as pessoas mais idosas, tem máquinas de corrida de cavalo E essas máquinas de corrida de cavalo, vou falar para vocês, são ultra tecnológicas e elas têm bancos individuais para você poder apostar sem sentar as moedinhas que você coloca na própria cadeira. E são três telas grudadas, circulares, parecendo um IMAX. E você vê a corrida de cavalo. Não sei se vocês sabem como funciona a corrida de cavalo. Mas você aposta, coloca a moeda e escolhe um dos cavalos e espera a corrida acabar. É só isso. E além disso, ainda tem as máquinas para você pegar bichinhos. É, tem as máquinas de arcade em si. E tem as máquinas para crianças, até tem patinco para criança só que em vez de moeda é doce as máquinas de fliperama são individuais então para você desafiar uma outra pessoa, fazer o um contra como a gente chama você tem que ir em outra máquina claro, ela tem que ter o mesmo jogo né história de arcade em bares fliperamas é sempre a mesma ou a gente foi buscado pela mãe, com chineladas, ou alguém roubou a ficha da gente, né? Falou, oh, deixa eu pegar uma e não devolveu mais, e o cara era maior que você, então você ia embora. Arcades, realmente, no Brasil, era um lugar que ia todo mundo. Tinha alguns mais barra pesada, e tinha outros mais familiares. Oi, eu sou o Slasher Pergunta. Fala aí, Sui. Como é a aceitação aí no Japão de jogos tipicamente ocidentais? Como GTA, Red Dead, Máfia, etc. Os japoneses curtem, eles vendem bem. Jogos ocidentais vendem bem aqui também. Mas claro, os japoneses preferem outro estilo de jogo. Como por exemplo de conversa, de paquera, de corrida de cavalo. Então, e esse tipo de jogo não faz sucesso no ocidente. Mas diferente do ocidente que jogo de corrida de cavalo, jogo de patinco, jogo de conversa quase não vende. Aqui esse tipo de jogo tem um comércio sim, exatamente pela influência americana aqui. Marcos Roberto, fala isso, beleza? Beleza, Marcão? Aqui no Brasil muitos curtem jogos hack, de preferência os de melhoria como Street Fighter 2 hack, com detalhes, cores, vozes e Mortal Kombat Ultimate 3 é, versão 0.71, que deixa mais próximo ao arcade, ambos de Mega Drive. A minha pergunta é, o que os japoneses pensam a respeito de jogos hacks? e se eles gostam tem alguma preferência de mudança esses hacks de emuladores são bem desconhecidos aqui como eu falei o japonês desconhece o que é emulador agora aqui no Japão tem muitas pessoas que fazem homebrew fazem jogos para o Super Nintendo ou para o MSX ou para o Mega Drive aí são jogos originais muitos japoneses realmente gostam dessa atividade não sei se tem os fins lucrativos Aliás, acontece isso com vários sistemas no mundo todo ainda, né? principalmente com o MSX. Então, respondendo a sua pergunta, os hacks não fazem muito sucesso não. Por hoje está bom, né? Mas eu quero saber de você. Me coloca aí nos comentários o que, que você achou do que eu falei hoje e coloque em perguntas para o vídeo da semana que vem. Ah, e não se esquece, me segue lá no Twitter e no Instagram, que lá eu posto itens novos do canal, que eu ainda não postei aqui, Além da gente poder conversar melhor. Então me segue lá. Arroba No Instagram e no Twitter. Também não se esquece. Perguntas aqui para o vídeo da semana que vem. Eu sou o Isui. Obrigado a você que viu o vídeo até aqui. E até mais.